Fala galera, beleza? Tô mandando aqui com mais um vídeo Essa brigada tá dizendo pra vocês prepare rapaziada Faz tempo que eu não trago vídeo de prepare mano Na moral, comenta aí um aí que você gosta de preparar rapaziada Mano, não vou fazer um desafio aqui, rapaziada É... Jogando só com, a... com as armas com a letra P, tá ligado, mano? Inicial com a letra P, mano e que é isso? Ela falou uma ideias. Uma ideias era essa mina, mano ah, Já vou meter uma doseada na cabeça, mano Mas se você... Se eu debuiar, mano eu eu boiar. era 30 likes aí, mano Oi, então, tá falhando o sistema aqui, mano. Que é isso aqui, mano? Ah, tá diferenciado. Tá muito diferenciado o Free Fire aqui, mano. Tava no fluxo. A besteira novinha no grau. Sabe o que é ela aqui Tal. Caralho, mano. Tá muito futurístico isso aqui. Caralho, olha isso, mano. Mano, eu tô me impressionando com o Free Fire. Parece o Fortnite isso aqui. Que diferenciado, tá ligado? Mano, é muita coisa, velho. É muita informação, tá ligado? Mano, tá da hora, tá da hora. Tá melhor do que tava antes. Tá melhorando, cada vez tá melhorando mais Comenta aí com que tão o que vocês estão achando do Free Fire, hein, mano Ih, lá é ele, lá é ele, lá é ele Aí, ó, quer mano, vou cair ali, hein Vou cair ali, hein. Mas, sério, parece uma cidade que, tipo Sei lá, mano, parece uma cidade futurística Que foi abandonada, tá ligado pro, Pelos uma, seres humanos Mano, me lembra muito o filme Wall-E, tá ligado Pra quem não conhece o filme wall da Pixar Me lembra muito esse filme Eu vejo ó, a cidade do Free Fire não, mano, quero pegar a mochila é a mochila, mano a mochila, Caralho, que da hora essa casinha aqui Eu Vou morar aqui, mano ah, mas não tem... Eu vou pegar MP90... Ah... coletinha, ah, prova de bala... Ah, vai, no fluxo... Mano, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu tô... aqui, mano... Ah, mas não é que não tem... Ah, é só coleta M, então, rapaziada, vai é só coleta M, meu... É, é que é, mano, tá metido... Vai tomar... Tomou o um capote, já... Já tomou o famoso... Calma aí, calma aí, calma aí... Entra, entra, entra... entra. Mas não pode, mano... Pô, mas não pode... Pera, cadê o cara? Mano? Vem... Ah, o bluseiro apelão tomou o capudo, já, Já tomou o famoso. Quero pegar um... Ah, o cara tá pelado, mano. O cara não tem nada, mano. Quero pegar um kit pra mim, tá ligado? Já matei dois, hein, rapaziada? Tô ligado que... Eu tô bronze, né? Do mesmo jeito, para quem ficou 10 anos sem jogar de Se farm, eu queria pegar. Eu queria achar uma lojinha aqui, mano. Deixa ter uma lojinha no mapa. Queria pegar. Precisa da chave isso aqui, mano. Como é que é? abre aí isso daqui, rapaziada? Comenta aí, mano. É uma chave, como é que é? Katana, katana, katana, eu vou pegar porque a katana não faz pra ajudar, mano. Imagina tomar uma katana na cabeça. Na moral. Porra, mano. Faz dois anos para morrer, velho. Na moral. Na moral mesmo. Toma, toma. Tomou. Ah, vai chumbar a tua mãe, ô filha da mãe. Tomou. Caramba, mano. O cara não morre, velho. Que isso, mano? O não morre. Mano. Eu vou zoar e bebê. E depois, agora. Né? Meu, tá meu, meu mouse tá muito sensível, mano, na moral. Preciso de mais kit, mano. A dor, preciso de mais kit. Caralho, peguei um kit monstro agora. Peguei um kit monstro. Que é isso, mano. Agora, a mina tá me lembrando a cidade do Pokémon, que é isso. E aí, é essa, mano? Uma ponte quebrada aqui, mano. E, caralho, uma ponte quebrada aqui. Tem um cara aqui, mano. Eu vou chumar. Se ele vier, eu vou chumar, mano. tá aqui, abdão botar um gelzinho ali pá. pra ele mano, vou chumbar ele hein, mano, pra lá esse filho da mãe, mano, 15 pessoas, tô indo bem rapaziada, tô indo bem pra quem tá voltando, mano. tá voltando de jogar pro Spotify, calma aí, calma aí, pô isso daqui é tudo bot mano, todo jeito, tá ligado, tô tudo na mesma direção mano, mas é bot, é isso mano, tá muito fácil, tem um cara aqui mano, tem um cara aqui, aí já não sei se é bot, caralho morreu, morreu, morreu, morreu, morreu. vou lutear, vou lutear, uai satanás, caralho mano, o cara não morre mano, o cara não tem mais, bati, matei, matei uma com uma MP5 hein, mano, MP90, MP40, é mano, é tudo bote Isso aqui é tudo bote, rapaziada A maioria é bote isso aqui, mano, se eu ganhar isso daqui, mano Eu não vou ser lá, tá matei mais um caralho, mano eu quero... Ganhei, ganhei, ganhei, pô, buia. Caralho, mano, consegui ganhar um <risos> Mas eu acho que eu tô de novo Pra onde, né, rapaziada É, prata um ainda, mano Caralho, mano, tá tão Tá tão fácil assim, mano Que isso, mano Mas é isso aí, rapaziada, se você gostou do vídeo Aí, mano, deixa o like aí Boa aí o primeiro vídeo aí de prepare a volta do prepare aí mano jogando com as, com as iniciais da, da MP5 quer dizer MP jogando com as armas iniciais de M aí rapaziada então deixa o like aí mano comenta qual arma que eu comenta aí qual arma que eu posso estar jogando aí no próximo vídeo rapaziada deixa o like tamo junto